E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos contextualizar a divisão, ou seja, vamos ver alguns exemplos da divisão no nosso cotidiano. E o primeiro deles é que problema podemos resolver com 42 dividido por 7? Escolha uma das alternativas. Ou seja, nós temos três cenários diferentes e nós temos que escolher qual representa 42 dividido por 7? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder. Na alternativa A, nós temos Steven colocou 42 barras de chocolate na bolsa e ele deu 7 delas para seus amigos. Com quantas barras de chocolate Steven ficou? Claramente, essa não é uma situação de divisão, é uma situação de subtração, porque, veja bem, o Steven tinha 42 barras de chocolate. E como ele deu 7 delas para seus amigos, significa que ele tinha 42 barras e perdeu 7, ou seja, subtraiu 7. E, por isso, não representa essa divisão. Então, descartamos essa alternativa. No seguinte item nós temos o seguinte: Julie tem 7 sacos de jujubas. Cada saco possui 42 jujubas. Quantas jujubas Julie tem? Aqui também não temos uma situação de divisão, porque veja bem. Julie tem 7 sacos de jujuba e cada saco tem 42 jujubas. Ou seja, 7 vezes 42. Portanto, essa alternativa também não representa 42 dividido por 7. Agora, a última alternativa diz o seguinte, Leslie correu 42 minutos no total em uma semana. Se ela corresse o mesmo número de minutos por dia, quantos minutos Leslie correria em um dia? Como sabemos, ela correu 42 minutos em uma semana. E sabemos também que uma semana tem sete dias. Então, se quisermos saber quanto ela correu em cada dia, temos que pegar o 42 e dividir pelos sete dias. E, portanto, essa divisão vai nos dizer quantos minutos Leslie correria em um dia. Portanto, a alternativa que representa 42 dividido por 7 é a alternativa C. Vamos ver outro exemplo aqui. E esse exemplo diz o seguinte: Caleb tem 21 action figures. Ele guarda 3 action figures em cada caixa. O que representa a expressão 21 dividido por 3? Ah, um action figure Nada mais é do que uma figura plástica de um personagem, ou seja, uma miniatura de um personagem. Então, pause o vídeo e tente responder. Essa é uma situação na qual nós começamos com 21 peças e vamos dividir em grupos de 3. Então, isso aqui representa os grupos de 3. Então, se nós pegarmos o 21 e dividirmos por 3, isso vai nos dizer quantos grupos vamos ter com 3 elementos cada. Ou seja, pegar o 21 e dividir em grupos de 3, isso vai ser igual a alguma coisa, concorda comigo? Provavelmente, você já até sabe quanto dá 21 dividido por 3. Mas o que queremos saber é o que essa divisão vai representar. Essa divisão vai nos dizer o total de grupos. Portanto, 21 dividido por 3 representa o número de caixas. Ou seja, o total de grupos representa o número de caixas. E não poderia ser a alternativa B, porque o número de action figures em cada caixa já está representado aqui. Nós sabemos que é 3. E também não poderia ser a alternativa C, porque o total de action figures já está aqui também, é 21. E por isso, o número de caixas é o número de action figures dividido por 3. E claro, isso dá 7, né? OK, vamos ver um último exemplo aqui e temos o seguinte: Alex Brian e Marta dividiram uma caixa de 12 biscoitos igualmente. Qual expressão nos ajuda a descobrir quantos biscoitos cada uma receberá? Escolha uma alternativa. Ok, vamos pensar o seguinte. Nós temos um total de 12 biscoitos e nós vamos dividir esse total pelo Alex, que é 1, um pelo Brian, que é 2, e pela Marta, que é 3. Então, vamos dividir os 12 biscoitos para 3 pessoas. E, portanto, a resposta correta você já sabe que é a letra A. Basicamente, nessa situação, você tem que fazer o seguinte, pegar o total de biscoitos e dividir para as 3 pessoas para saber quanto cada um vai ganhar. Ou seja, 12 dividido por 3. 3 dividido para 12 não faz sentido, né? porque você teria 3 biscoitos para dividir para 12 pessoas, sendo que você só tem o Alex, o Brian e a Marta, um total de 3 pessoas. E a alternativa C também está incorreta. Por quê? nós teríamos um total de 12 biscoitos dividindo apenas para duas pessoas. E como nós sabemos, nós temos o Alex, o Brian e a Marta, ou seja, um total de três pessoas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!